Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, novamente aqui no meu carrinho, no meu Lecheba para mais um vídeo Galera, e dessa vez, <risos> ó, mais uma peça aqui, partilha de freio galera, ó Tá gasta, tá fazendo barulho e eu comprei aqui, ó, umas novinhas e vou trocar, tá? Eu comecei a fazer a mecânica do carro, eu gostei né, que vocês viram aí no vídeo aí que eu troquei a, a bomba d'água, troquei a, a termostática, abri a, a tampa de válvula e deu tudo certo no final, coloquei a correia no ponto, então eu acabei gostando, os dedos ficou machucado né? Mas eu mendei bem, o carro tá aqui, tá rodando de beleza, o, a partir de que começou a fazer barulho ali, como vocês viram no vídeo, troquei toda a parte da suspensão do carro, mesmo assim barulhando, olhei tá bem gasta, olha a diferença aqui dessa aqui, ó o. o a espessura dessa partilha depois eu vou mostrar que eu vou tirar lá no carro e o barulho deve estar vindo de lá então vou trocar se não for pelo menos vai ficar com partilha nova o carro tava aqui com um freio meio baixo e com certeza né que agora vai ficar topzão galera se tiver gostando aí do vídeo ó oh, não esqueça daquele like dos seus comentários compartilhe o vídeo aí para galera né se não for inscrito, se inscreva para dar aquela moral pra gente aqui, fortalecer o canal. E muito obrigado a todos aí, né, pelos likes dos outros vídeos, pagar galera que estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. E bora lá, deixa mão na massa aqui, que hoje é sábado de manhã e ainda quero dar uma voltinha com ele mais tarde, hein. Bora lá, vamos fazer a troca aqui de mais um intro do, do meu carro, do meu Lecheba. Aí galera, o primeiro passo aqui para fazer a troca da... A parte de freio desse carro, aqui do chefe Fiesto, é tirar a roda, né? Aí para tirar tem que levantar. Eu tô usando o próprio macaco dele. Se você tiver uma, algo melhor aí para levantar, vocês podem usar. Aí depois que tirou a roda, o segundo passo é folgar esse parafuso aqui, ó, o de baixo. Ó. Não precisa arrancar os dois, não, tá, galera? Ó, esses são dois. Tira os dois para quando você quer arrancar a pinça inteira, né, para fazer reparo. No caso aqui, eu não quero tirar a pinça. Na verdade, eu tinha que tirar, né? Pra, me fazer um... pra ver como que tá. Mas pra trocar só a partilha, você tira só um. Ou de baixo ou de cima. E bora ver aqui como que, que vai dar. Hein? É muito simples trocar a partilha de freio. Aí, galera, ó. Fogou o parafuso, ó. Tirou. Ele já começa a sair aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele já começa a sair. Mas antes de sair, é... vocês pegam a chave de fenda... Esforça um pouquinho ali, ó O burrinho ali, ó Tem um, um burrinho ali que vocês esforçam ó. Pra dentro, ó Pra ele dar mais espaço Porque na hora que vocês colocar a partilha nova Ele não vai caber aqui E é mais difícil Vocês apertar ele assim, tá? Então aqui tá mais fácil que você usa o próprio disco O meu disco já tá bem danificado, ó Vou mostrar pra vocês, ó e ele já tem uma folga aqui também ó. ó Tem uma folga enorme Eu vou tentar corrigir essa folga aqui Depois que eu tirar a pinça Ó Ele já tá condenado ó. Ele já tem uma... E não pode ter essa folga, tá? Essa folga aqui, na verdade, não é do disco, né? É do, da, dos parafusos aqui, galera, ó Deixa eu mostrar Isso não é, só, não é totalmente só do disco aqui, ó, ó. É do parafuso mas aí, também como diz está arranhado Eu vou ter que trocar o disco e vou ter que trocar o cubo também ó. Mais vídeo para vocês aí, beleza? Vamos continuar na troca aqui Aí galera, o que acontece O pessoal fala, fala, fala Peça na internet, dá errado, cuidado, compra Comprei todas as peças desse carro Pela internet, até agora não veio nenhuma errada Coloquei tudo aí, ó, você pode ver novo aí, ó, suspensão, bucha, né, até lá a parte do motor que vocês viram no outro vídeo Agora eu comprei aqui presencial, na caixinha aqui, ó, é, eu não sabia como que é a partir do carro ainda, que eu nunca tirei Mas aqui na caixa aqui tá escrito, ó, não sei se vai dar pra ver aqui, ó, tá ali, ó, Chery fez 1.3, é 1.3, 16 v lá, ó, tá vendo? É do meu carro mesmo, ó. Olha o ano: 2009 em diante. Quer dizer, 10, 11, 12, né? A peça 2020. Mas não deu, ó. Ó, pra você ver: Vou colocar aqui, ó. Essa peça é menor. Desgrampo, ó. Então ela fica folgada aqui dentro. Tá vendo? Presencialmente deu errado. Eu compro pela internet e veio tudo certinho tá aqui as coisas agora o que que eu vou é, fazer como não tá muito gasta ainda né a minha velha a que tava no carro vou ter que colocar de novo a mesma aqui né a loja disse que não devolve dinheiro vou ficar com uma ver lá talvez eu pego óleo ou pego um lubrificante pegar alguma coisa no, no lugar e vou comprar pela internet vou fechar esse vídeo por aqui porque não tem como mais, não tem como trocar Não cabe, não tem jeito de trocar Ainda dá pra usar bastante aqui, ó é... E aproveitar, vou também lá comprar o disco novo Vou comprar também logo um cubo novo Né, que esse cubo aqui, tá vendo? Ele espanou um parafuso aqui, ó Então preciso de comprar um cubo urgente Então eu vou fazer essa troca logo toda Comprar, comprar logo de uma vez só Fazer uma manutenção só aqui, eu tô vendo que o semi de também tá um pouco enfolgado. Mas isso aqui eu vou fazer mais pra frente. Então é isso, né, galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Vou montar ali, né, como eu falei. Voltar tudo que tava, né. E se vocês gostou do vídeo. Não esqueça aquele like, ó, a mão como tá toda suja. Mão de mecânico. É, não esqueça de dar um like, galera. É, muitos comentários. Dá bastante like aí pra ajudar. É, se não for inscrito, se inscreva no canal é, Ativa o sininho Para estar tá acompanhando os outros vídeos Que eu postar né? E estou aí na sequência desse carro Está aparecendo lá, os defeitos Está aparecendo é peça mesmo de reposição É peça que desgasta com o tempo Então não pode deixar acumular E eu estou postando aqui o né, meu dia a dia Com ele, desde quando eu comprei E vamos em seguir no canal beleza Então vou ficando por aqui, espero vocês até o próximo vídeo Fui, tchau